Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse ainda é o canal sobre as coisas de Deus E <risos> eu vou ter que falar é... Esse aqui é o meu quarto, né? Geralmente eu gravo os vídeos ali, ó, naquele... naquele cantinho ali que eu pinto a parede de amarelo Não pra isso, é porque eu amo mesmo Ó, eu tenho um dinossauro Minha cama tá ali Ai, que bom que a cadeira tampa a parte que tá desarrumada Não, e hoje eu tô com uma camiseta boa pra fazer vídeo, ó então, falou Jesus, a roça é grande, mas os cabra macho é, são bem pouquinho. Eu, é porque eu amo muito o Nordeste, apesar de ser mineira, né? Eu tenho certeza que eu fui amamentada pelas cabras de lá. Enfim, fala falando potoca. O que que é esse vídeo, né? Do nada, eu tô aqui trabalhando e o Espírito Santo tá é aqui, fala. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E fala. E o Espírito Santo, e ele fala, fala, fala, então tá bom, então vai daqui mesmo, que eu não posso nem sair daqui. <risos> e eu preciso fazer esse vídeo. Antes de qualquer coisa, antes que os meus haters, olha que legal, gente, eu não divulgo meus vídeos, eu não faço marketing de nada, parece que eu nem tenho canal, eu só faço, eu não, nem edito. E ainda assim eu consigo ser hater, olha que legal, eu já quero te avisar algo, se em algum momento te ofender, enfim. Quem tem o login e a senha desse canal sou eu. Então é a minha opinião, é a minha percepção, são as minhas experiências. E eu não acho que eu estou 100% certa em nada. Eu estou aqui para de glória em glória, de manifestação em manifestação, de revelação em revelação, chegar à estatura do Senhor Jesus Cristo ou ao entendimento pleno que Deus espera de mim nesse, nessa dispensação da graça até que Ele me recolha e aí eu entenda as coisas. Em outras palavras... Fique à vontade pra discordar, mas você não precisa me xingar por causa disso, sabe? É... Enfim, eu não vou gastar tempo com isso, que não é sobre isso. Mas é que eu imagino que possa. Ok. Então eu queria dar três percepções sobre uma coisa que, que o Espírito Santo tá que fala aqui na minha orelha. E eu acho que agora que eu faço o vídeo, ele vai parar de falar. <risos> Viu? Amém? Tá. Tatuagem é pecado? Você tem tatuagem? Quantas tatuagens você tem? Ai, mas a minha tatuagem é isso e isso. Ah, eu vou ter que tampar. Nossa, mas é tão caro a laser. Por que, que as igrejas não fazem campanhas para tirar a tatuagem das pessoas? Primeiro, só sobre essa última pergunta que às vezes me fazem. Existem outras prioridades. O dia que todo mundo estiver com comida na mesa, e contas pagas, e igrejas plantadas, e com, sabe? Se estiver tudo bem para todo mundo, saúde, educação, assim... Mas não, não vai chegar esse dia, então relaxa. Então eu quero apresentar três é, pontos de vista sobre tatuagem em relação ao meu canal, que é sobre as coisas de Deus. O primeiro é o que a Bíblia diz sobre. Ai, mas não sei, não sei o que tem. Gente, vai discutir com quem escreveu, ok? É, que no caso, os dois textos que eu encontrei, que são os principais sobre tatuagem na Bíblia. É um em Apocalipse, então discuta com João, discípulo amado, e o outro é Levítico, então fica à vontade, é, se for Moisés ou <risos> Mas vamos lá, é, o texto que a religiosidade, né, os líderes mais usam para falar contra a tatuagem, é um texto de Levítico, que fala, eu, eu tinha que pegar aqui direito a referência, né, porque já vão me regaçar, então pelo menos regaça direito. É Levítico 19, 28, que fala assim. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Estou falando bem claro. Não se corte e não façam tatuagens no seu corpo. Eu sou o Senhor. Isso é uma regra muito clara. Não faça. Pronto. Deus falou para não fazer. Mas tem uma questão. Assim como nesse mesmo livro, é, Deus fala é, para quando... A o marido morrer, o irmão mais velho se casar com aquela viúva. E hoje em dia a igreja não aceitaria isso, não é mesmo? Apesar de que está bem claro também. Eu estou dando um exemplo, mas tem vários, tá? É, por que que não aceita? Porque era algo daquela situação, daquele momento cultural, daquela especificação do que acontecia ali naquele momento. Claro que os princípios da Bíblia sempre são verdadeiros. E eu quero explicar qual que é o princípio Então nem esse vídeo ficar grande, eu tô no meio do meu trabalho o Espírito Santo tá me incomodando entendeu? Não quer assistir, não assiste, quer me xingar, xinga Mas se quiser entender O meu ponto de vista, porque é o meu canal, Que não tem ninguém me Assistindo e Ninguém que me ama, mas tudo bem Sei lá pra quem que eu tô fazendo É porque Deus manda e a gente faz O que que acontece? Hoje em dia, se eu tiver Vamos supor que você Seja um homem que tem um irmão e o seu irmão é casado e ele morre. Você vai casar com a sua cunhada, viúva, para cuidar dela, para garantir que ela tenha um sustento? Não, por que você não faz isso? A Bíblia vai te obrigar a isso, a igreja vai te obrigar a isso, as pessoas vão te julgar porque você não se casou com a sua cunhada? Não! Ninguém quer que você casa com sua cunhada viúva, é esquisito. Por que é, que é esquisito? Porque a gente está em 2021, uma cultura ocidental, na dispensação da graça, após Jesus Cristo, e porque não faz sentido mais... Mas por que que lá em Levítico, por que que lá em Êxodo, é, por que que o Velho Testamento fala sobre isso? E eu, não, eu acho que o Velho Testamento é tão novo quanto o Novo Testamento, porque eu vejo Jesus em tudo, mas isso é coisa para outro momento. O que eu estou querendo dizer? É, nós temos que ser inteligentes e racionais, como Paulo era, para olhar para a palavra de Deus. E na minha opinião, é, o que, que acontece? Na Bíblia, em Levítico, quando fala isso, não faça tatuagem no seu corpo. Eu sou o Senhor. É um versículo que também fala para não fazer cortes no corpo por causa dos mortos. O que estava que acontecendo? Levítico, nada mais é do que um conjunto de leis. que deu, Levítico vem disso, leis. Que Deus estava entregando para Israel, para separar Israel das outras nações. Era como se falasse assim, ó, vocês são o meu povo, vocês, Israel é o povo o povo de Deus na Terra são os escolhidos de Deus na Terra vocês me representam aí e quando Deus dá as leis não é só para mostrar que o povo é ruim e o povo não consegue cumprir é também para mostrar qual quem Deus é o coração dele o que ele aceita o que ele rejeita o que ele gosta o que agrada sabe as leis mostram muito de quem Deus de quem é esse nosso Deus então assim como as religiosidades de outras religiões mostram muito sobre principal adorado. Então, quando Deus dá as leis para Israel, ele está mostrando o coração dele em relação àquele povo, em relação às situações. Então, tem questões de escravos, que ninguém comenta sobre isso, porque a escravidão já não existe. Mas, naquela época, naquele contexto, as leis do Senhor para a escravidão eram misericordiosas. Era um povo que... A, é, tratava e cuidava e permitia que escravos e servos tivessem vidas mil vezes melhores do que o que a lei geral propunha. Por mais que para nós seja estranho pensar, mesma coisa para mulheres. Então, naquela época, viúvas, elas eram completamente párias da sociedade. Elas não tinham nenhum tipo de apoio, nem dinheiro, nem lugar para ficar. Era tipo o lixo da escória da humanidade. Era o mosquito do cocô, do cavalo, do bandido, do fim do filme. Por isso que Deus manda que ela continue na família, que ela seja é, acolhida pela família do antigo marido, para que ela não fique perdida, né? não fique sem, sem comer, sem, sem nada na vida. A mesma coisa, entendendo culturalmente e temporalmente e regionalmente a intenção do Senhor com algumas leis que separavam Israel das outras nações para que a Israel refletisse o que Deus é e deseja, tem vem esse versículo de Levítico que todo mundo usa. O que eu quero falar sobre ele? Deus explica no mesmo versículo. É, as nações vizinhas de Israel, elas prestavam culto a outros deuses, óbvio. Então nós temos Baal, Astarote, Moloque, vários outros deuses. E os cultos a esses deuses, e alguns ainda existem, ainda são praticados, é, muitos deles tinham a ver com se cortar e derramar o próprio sangue, ou se mutilar, ou se bater, ou bater em outra pessoa. Como no caso do deus Moloque, é, o culto ao deus Moloque, você tinha que é, ai, sacrificar bebês, sacrificar crianças. Para o Deus Moloque, né, para que ele ficasse do bem Daí vem a palavra moleque né? Então eu não chamo mais nenhum moleque de moleque <risos> Nenhum menino de moleque, porque me lembra isso né? As pessoas dando crianças a, ao Deus Moloque Matando mesmo bebês para adorar a Deus E você às vezes não vai no culto, que acha acho difícil E uma das coisas que eram feitas por essas nações vizinhas ali Que às vezes se misturavam com Israel Era isso eles se cortavam e se tatuavam para se conectar com os mortos, porque eles tinham essa ligação, né? eles criam que a pessoa ia morrer, mas eles ainda estavam conectados e às vezes conseguiriam até ou se comunicar, ou que, então eu vou representar o morto nessa terra agora, ou ele vai me usar quando quiser, enfim, eu não vou entrar nos pormenores das religiões em si. Mas o ponto é que... O que Deus está falando ali em Levíticos é que não era para Israel fazer o que aquelas nações faziam. E o que, que aquelas nações faziam? Eles se cortavam e se tatuavam para se conectar e honrar e prestar culto a outros deuses em relação aos mortos. Então, o versículo fala, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Em outras versões vocês vão encontrar outras concordâncias verbais, mas a história é essa. Então, o que eu penso sobre esse versículo, que é extremamente usado, é que ele se trata disso. É sobre isso, do mesmo jeito que tem que furar a orelha de não sei quem, tem que devolver a terra para não sei quem, sabe? Então, olho por olho, dente por dente, isso é um ponto. Outro, outro versículo que se encontra sobre tatuagem real é em Apocalipse, que fala que é, o Cristo tem escrito um nome em seu manto e em sua coxa Rei dos reis e Senhor dos senhores né? Apocalipse 19, 16 E aí as pessoas falam né? É, que então Jesus tem uma tatuagem na coxa e, Porque está escrito na coxa dele Rei dos reis e Senhor dos senhores Só de pensar na coxa de Jesus Rei dos reis e Senhor dos senhores Eu já fico <risos> Enfim e muita gente usa isso, né? Pra falar, ah, Jesus, tem a plástica, também vou fazer. <risos> gente, então tá. Jacó, pra virar Israel, quando ele teve um encontro com Deus, passa a face, a vida dele foi transformada, Deus tocou na coxa dele, e ele ficou manco o resto da vida. Então, se for por aí, você pode ser manco também. <risos> Sabe? Hum. O ponto que eu quero chegar é... Tô parecendo que eu tô dando aula, porque eu tô, tipo... Como eu disse? É... Se Jesus tem isso escrito na coxa, rei dos seis senhores e senhores, coxa é o lugar mais forte do corpo, é a sustentação, tanto que o fêmur é o maior osso né, que a gente tem, isso é um princípio muito claro também. Assim como o princípio de Levítico não se apagou, que é não se misture com idolatria a outros deuses, é sobre isso, não preste adoração a outros deuses. Em Apocalipse, entenda que toda a sustentação, toda a força, todo, toda a base, já não é mais o Israel manco, mas é o Jesus que é o rei do rei senhor dos senhores. A coxa dele escreve isso. Acho isso top demais. É, esses são os dois versículos que se referem diretamente à tatuagem. Quando você procura versículos sobre tatuagem, vão ter inúmeros na Bíblia. Que geralmente se remetem ao fato de você cuidar do próprio corpo, que seu corpo é templo do Espírito Santo, que você tem que respeitar a sua imagem, respeitar o seu corpo, que você tem que é, cuidar de como as pessoas te veem, que o é, seu corpo é santuário do Espírito, que tudo que você tem que fazer tem que ser para a glória de Deus, né, isso também é muito usado, acho que é 1 Coríntios 10, 31, vai comer, vai beber, tudo que você for fazer, faz a glória de Deus... Amém, né? Tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Se não te edifica, não precisa. É, você vai prestar conta das coisas. Você tem que ver se... É... Enfim, a maioria dos outros versículos são versículos mais indiretos. Que vão falar a questão de que o Espírito Santo habita no seu corpo. Amém? E o que, que eu queria dizer sobre isso? Segunda parte, né? Então, falei dos versículos que falam diretamente. Expliquei o contexto de cada um. E agora... O que a igreja prega, realmente. É mais essa parte. Tem o meu pastor, pastor do meu pastor, do pastor do meu pastor, que eu sou apaixonada, inclusive. ele fala assim, que quando perguntam isso para ele nas caixinhas de pergunta no Instagram, ele fala, ah, você não coloca adesivo em Ferrari, né? O Cristiano Ronaldo não é tatuado porque ele sabe que ele não precisa. Bem, a primeira coisa que eu tenho a dizer, e isso eu tenho a dizer assim, sem sombra de variação de dúvida. Se você é tatuado e se converte, né, e crê em Jesus, e entende a palavra, e tem a revelação de quem Deus é, você não vai arrancar a sua tatuagem, você vai continuar com ela. Do mesmo jeito que se você não era mais virgem, você não vai fazer uma cirurgia plástica pra colocar um ímã, só porque você converteu, não só, né, mas porque você converteu. Não dá pra voltar atrás, sabe? Isso serve pra tudo, então se você tinha tatuagem, ah, você não vai deixar de... Viver com Deus, porque você tem uma tatuagem. Pelo amor de Deus. Então, isso eu não vou nem falar sobre. Mas, se eu crer em Deus, e vou fazer uma tatuagem. Bem. É... <risos> Sim, seu corpo é templo do Espírito Santo. E aí, eu acho que tatuagem, ela vai entrar na mesma questão da maquiagem, da barba, da roupa, da saúde, de academia, de dente, de comportamento sabe, porque você reflete a imagem do Senhor e o Espírito Santo está em você, e quando você peca, o Espírito Santo não sai para você pecar, pelo contrário, ele continua ali, e aí a palavra de Deus fala que o seu pecado vai é entristecer o Espírito Santo, porque ele está ali, você está levando o Espírito Santo ao pecado, porque o Espírito Santo amalgamou, se juntou com o seu Espírito, então, você tá levando ele pro pecado e ele entristece, porque ele não é um espírito pecaminoso, né? Ele é um espírito puro. E, e a palavra de Deus fala que é ele que te guia, é ele que te, te orienta sobre as suas decisões. E aí, eu entro na terceira fase, que é o que a Ana Beatriz, dona e proprietária desse canal, a única que tem a senha, então, é a minha opinião, certo ou errado, é a minha opinião, ok? tem a sua, até a minha. Todo mundo tem uma e é isso mesmo. Nós temos que ser uma igreja racional, uma igreja que conversa, não que discute. Uma igreja que cresce, porque a palavra de Deus fala que a igreja do Senhor, ela padece por falta de conhecimento. Nós não temos que padecer por falta de conhecimento. E conhecimento ele vem é da indagação, é das respostas, mas isso é outro assunto. Tá então, eu que eu penso. Eu penso que primeiramente se você está preocupado com a tatuagem de outra pessoa, primeiro, ou seja, com as marcas da pele de outra pessoa, ou seja, com as marcas aparentes de outra pessoa e o que ela significa para os outros, eu te convido a se preocupar com as suas marcas primeiro. O que você deixa aparente. O que você mostra para as pessoas. O que elas veem quando olham para você. Porque tatuagem é isso, né? A pessoa olha para outra e vê algo e não dá para tirar aquilo ali. É, é, é quase que uma imagem permanente. é uma imagem permanente Quando te veem. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é... O que as pessoas veem quando olham para você? Qual é a imagem permanente da sua pele? Da sua presença? Das suas fotos? Dos seus vídeos? Porque às vezes você não tem uma tatuagem, mas você tem uma sensualidade absurda. Um julgamento que afasta as pessoas. Uma sabedoria arrogante. Às vezes você não demonstra amor de Jesus, pelo contrário. Preconceito. Também pode ser coisas boas, tá? Estou levando para o lado ruim, porque geralmente esse julgamento vem como uma marca ruim. Então esse é o primeiro ponto. Antes de julgar, olha para você. Sempre dá certo. Segundo ponto. Marcas na pele. É, eu até poderia dizer assim que tem muito a ver com a intenção que você tem. Só que a gente sabe que de boa intenção o inferno está cheio, por qual motivo? Porque a intenção, ela é só um reflexo do, do seu coração. No processo do pecado, do ciclo do pecado, se perguntando né, se tatuagem é pecado, vamos pensar no ciclo do pecado. Você primeiro é atraído a algo pelos seus sentidos. Então, ou você vê, ou você sente vontade, né? Satanás vai te puxar pelos seus sentidos, pelo seu corpo físico. Depois que você é atraído, você vai sentir o desejo. O desejo, você está sendo tentado. Então, você tem uma intenção de fazer e depois você pode cumprir ela ou não. E aí, geralmente, é onde o povo cai. Ou então, chuta o balde já quando se sente tentado. Cara, ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Por que, que eu posso falar sobre isso? Porque Jesus pecou? Não, Jesus não pecou. Jesus foi tentado no deserto? Sim, Jesus foi tentado no deserto. Então, se Jesus foi tentado no deserto e Jesus não pecou, logo, ser tentado não é pecado. Então, você não pode chutar o balde na tentação. Entende? Mas a intenção já é. Né? O que você entende com isso? É, entende no sentido de qual é a sua intenção, o que, que você quer passar, qual que é o seu desejo. Então a intenção ela já faz parte do processo de da atitude que você vai tomar, né, da consumação aí do seu belo. E nós temos intenções boas na Bíblia que que resultam em morte, por exemplo, quando estavam carregando a Arca da Aliança e o cara lá que não era consagrado, que não fazia parte do, do esquema, foi tocar na arca da aliança sem a consagração devida para ajudar e ele acaba morrendo. Nossa, mas por que ele morreu? Ele ia ajudar. É porque <risos> servir a Deus não é só fazer o que ele manda, é não fazer às vezes, sabe? E não é porque a sua intenção é boa. Às vezes, você quer porque quer ir pregar para fulano. E Deus não tá te mandando pregar para fulano. Ai, mas minha intenção é boa, eu quero salvar ele. É, mas Deus não tá falando para você ir para lá. E enquanto você tá indo para lá, tem outras pessoas precisando mais de você. O seu tempo podia estar tá sendo gasto com outras coisas. Deus podia estar tá te abençoando, sei lá, quais são os planos de Deus para nossa vida. Mas assim, o não fazer é importante, às vezes. Então, sobre a intenção, eu não vou por esse caminho. Mas eu vou... Sobre o caminho do significado. Qual é o sentido e qual o significado da tatuagem, dessa marca? Qual é a necessidade que você tem de se marcar com determinado desenho, determinada frase? É uma homenagem? Por favor. Agora, se eu pudesse, eu não posso, porque a palavra de Deus fala que você não pode acrescentar nenhuma vírgula, mas se eu pudesse eu escrevia. Mas a tatuagem com o nome de namorado ou namorada é pecado de morte, tá? bom senso, gente bom senso <risos> mas qual é a sua necessidade? você tem a necessidade de se marcar por quê? É, aquele símbolo ele é importante para você por quê? o que te leva a ter tanta a, tanto desejo tanta necessidade a precisão de, de ter que se marcar com determinada, enfim, que naquele momento faz sentido para você, mas pode ser que futuramente não faça, a ponto de que isso não, não seja algo removível, pelo menos não com facilidade, e que todos que te vejam, ou vejam aquela parte do seu corpo, saibam disso sobre você. Porque grande parte dessas tatuagens, elas não têm grandes significados. Então, podem ser significados estéticos. E aí, eu acho que entra no campo da maquiagem e cabelo. Eu pinto cabelo desde os dois, 12 anos de idade. Agora, de uns 3 anos pra cá, eu tô com muito cabelo branco. Então, agora realmente eu tenho que pintar. Então, antes era por opção. Agora, eu realmente tenho que pintar. Mas porque eu nunca achei que o cabelo... Meu cabelo é meio casta em mel, claro. Um loiro escuro, sei lá que cor que é. Nem lembro. A cor sobrancelha. Eu não acho que combinava comigo e... Tinha uma tinta que deixava a cor que combina. Pra mim, na minha cabeça, eu gosto de ser ruiva. E geralmente eu sou. Quando eu deixo isso, de ser, é porque eu desbotou pro loiro. E aí eu pinto de outra cor só porque dá. Porque eu acho legal, acho divertido, acho bonito. Acho que me representa muito bem. E me faz sentir bem comigo mesma. Quando eu pintei o cabelo de castanho de volta, ou de lua escuro de volta, né? Quando eu deixei o cabelo mais natural, eu não me sentia aí. Eu olhava no espelho e falava, nossa, não, não, não me... Não me representa, não é minha imagem Engraçado, né? Só que hoje eu não tenho idolatria com o cabelo eu, Se você falar assim, tem que rapar, eu rapo De bom eu, eu não tenho, o meu coração não tá no meu cabelo Eu posso cortar ele Eu posso pintar ele de outra cor Ó, ah, eu tô aqui falando com vocês, eu tô falando de cabelo eu Vou cortar aqui, ó Ai, tá até tá sujar, mas tudo bem Só Viu? Tô cortando Ah, mas você tá cortando tudo errado É só pra mostrar que eu não importo, o cabelo cresce meu coração não pode estar nisso aqui, não. Ui! Eita, foi muito. Ah, quero ver se eu cortar aqui. Eu só não vou cortar, porque eu vou varrer, mas eu cortaria. Já fiz até no aula. É, se que vocês querem, então, toma. Entendeu? Meu coração não tá aqui. O cabelo cresce. A pele não cresce, volta. mas cicatriza. É... Hoje eu não tenho idolatria nenhuma com o cabelo. Inclusive, é esse ano, que é meu ano de chemitar. Ah, tem que fazer um vídeo sobre isso depois. É... É um ano que eu tive várias cores de cabelo diferentes e me senti bem, me senti eu, mesmo com outras cores. Mas, como eu disse, eu tô com o cabelo branco. E pra eu me sentir bem com o meu templo do Espírito Santo, pra eu cuidar da aparência do templo, é, então eu pinto das cores que eu gosto, que faz sentido pra mim. Então, se igreja pode ter a parede branca, cinza, preta, depende de qual que é a religião, enfim. E a moto. Então, nesse caso estético, coraçãozinho, sabe? Aquelas coisas, eu acho que entra nesse tipo de, de ideia dessas tatuagens estéticas. Só que você tem que entender que é algo que às vezes faz sentido pra você hoje e depois não vai fazer mais. Mas é uma marca, é. às vezes a pessoa tem uma pinta de nascença e ninguém nunca reclamou. Mas é porque já veio de fábrica, né? Você não foi lá e pregou. Mas tem pessoas que fazem tatuagens com significados de aliança, de aliança, ou até de idolatria. E aí volto a questão de Levítico. Tipo, uma banda que eu gosto muito, ou uma pessoa que eu gosto muito, e aí eu estou marcando o meu corpo em idolatrar alguém que não é Deus. Aí já me incomoda um pouquinho. Mas eu acho que tem que incomodar ou não a pessoa. Não eu. Ela e Deus. Mas nome de namorado não, não, não faça isso é, Mas você tá marcando seu corpo em relação a alguém Mas por que, que eu acho que não é tão beosado na Bíblia? Porque a pessoa não morreu A Bíblia tá falando né, da idolatria aos mortos Você tá prestando uma homenagem, mas é uma homenagem na sua pele Então é a mesma coisa de eu chegar na parede da minha igreja, né, do prédio da minha igreja E pichar o nome dos membros e do pastor a igreja, que a, a frente da igreja é uma foto do pastor. Literalmente. Então, não sei, penso nesse paralelo aí. É, agora, tem tatuagens que realmente elas têm significados ruins. E a pessoa está com essa marca ruim nela. Então, tem gente que, gente, eu saco até de tatuagem de âncora, que fala que puxa pra baixo aí eu já acho que é... Não gosto. Mas, tipo, tatuagens que são pra confrontar a polícia... Tatuagens que são é, satânicas ou símbolos é, que te afastam de Deus Ou que te remetem diretamente ao pecado Ou que marcam muito uma época sua onde você não agia conforme o coração de Deus Tá entendendo o que eu tô falando? E aí aquela tatuagem, ela está marcando você em algo que não te representa mais Então é a sua imagem sendo manchada né? Literalmente. Você pode fazer uma por cima, você pode tirar, você pode deixar, você pode ressignificar. Essa palavra é muito boa. Quando você pega algo que te magoa, te machuca, enfim, e você coloca outro significado naquilo. Porque, tá, tatuagem é uma coisa, mas e quando é um acidente? Quando é um filho? E quando é algo perene, sabe? Ressignifica. Olha aquilo com outro significado. Pede inspiração ao Espírito Santo pra te trazer outra situação que, que vai marcar aquela marca. Mas o ponto principal para mim, no meu coração, é que a palavra de Deus fala que nós temos que levar a marca de Cristo Jesus. Paulo fala e mais gente fala também de levar a marca de Cristo Jesus. E porque Ele nos perdoou, Ele nos justificou e nós estamos aqui representando Ele, mini Cristos, cristãos E levar a marca de Cristo Jesus é muito mais que tatuar Rei do Rei, Senhor de Senhores na coxa ou Jesus Cristo na testa ou a Palma Cruz Acho que não tem nada a ver Acho que levar a marca de Cristo Jesus é entender a autoridade ter fé no nome dele em quem ele é no que ele fez e aí essa marca é, muitas vezes ela não é vista nem aqui ela é vista no mundo espiritual sabe até os demônios tremem quando você chega porque você tem a marca de Cristo Jesus para mim a marca de Jesus Cristo é o sangue do Cordeiro sobre nós é como se fosse lá nas pragas do Egito, na última, na da morte. Quando Deus fala assim, pega o sangue do cordeiro perfeito que foi dado e passa na umbral da, das portas. Quando começou o Covid, eu falei para o Senhor, Deus, eu me conheço. Eu não vou saber lidar com essa Covid. Eu abraço, eu converso, eu tenho asma, sinusite, rinite, bronquite, coisas nos pulmões. Vou morrer. A não ser que o Senhor não permita. Então, hoje, eu quero invocar sobre mim que eu quero ser um umbral das portas da Páscoa dos Hebreus. Então, quando vier o espírito de morte, vai ter uma marca de sangue na minha testa. Tem até um vídeo sobre coronavírus que eu acho que eu tô falando disso. Não, não, faz muito tempo. Eu nunca assisto um vídeo meu e. Então... Nem sei se é bom, por isso que... <risos> é... E aí, eu. Eu sou grata, porque até hoje, isso pode mudar, mas até hoje, e eu realmente tive acesso a muitas situações eu não tive covid e onde eu trabalhava no começo da pandemia eles diziam assim que se alguém tivesse covid lá todo mundo ia saber porque eu ia ter morrido <risos> eu tenho todos os sintomas de covid são é o meu dia a dia desde os dois anos de idade eu tenho coleção de bombinha eu já o meu meu nariz aqui ó, tá vendo ele era bonitinho ele era assim ó agora ele tá grande assim por causa de tanto ter que ficar colocando aqueles oxigênio, tipo, da culpa das estrelas, sabe? Já fui pro TI, por causa de respiração. Então, quando vem uma pandemia respiratória, onde eu não posso ficar perto das pessoas, como é que eu vou fazer? E a única coisa que eu fiz foi falar, senhor, eu preciso do sangue do cordeiro na minha testa. Porque quando o espírito de morte olhar pra mim, ele vai ver a sua marca e ele não vai poder entrar. Ah, é, você tá falando que sai é de feira? Lógico que não, gente. Eu perdi um pastor super amado pro Covid. Acho que o mundo perdeu. Deus ganhou. Uma pessoa incrível, que ainda tinha muita coisa na minha mente, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Muito mais santificado, justificado, entendido e cheio dos galardão do que eu jamais vou ser. Então, eu acho que a marca, ela é sobre o que Marca A tatuagem ela é algo que vai marcar você Vai marcar sua pele Vai marcar Sua imagem A palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança de Cristo Jesus A pessoa chora e bordo A palavra de Deus fala que nós somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus E o diabo nos atentou justamente nessa verdade Come Eva Come pra você ficar igual a Deus Ela já era a imagem a semelhança dele. E ela comeu para ficar uma coisa que ela já era. É em desobediência. Eu vou confessar algo. Não vou isso assim, não, mas... Eu tenho 12 tatuagens. Mas todas as minhas tatuagens são muito pequenas. E cheias. Nada de Pinterest. Nada muito... E todas elas tinham e têm um sentido e um significado para mim. E a maioria nem são entendidas assim, de quem olha de primeira. Mesmo as que parecem ser estéticas, tipo, mas as bem pequenininhas, assim, a maioria é muito pequena. E nas minhas 12 tatuagens, que se você olhar assim, tipo, você nem vê direito. Cada uma me representa em algo, elas conversam entre si e eu senti paz para fazer. Quando vinha a ideia, o desenho, o significado para mim eu senti, eu orava, porque antes de tudo, ora, não é falar com o pastor, não é perguntar para sua mãe, não é procurar no Instagram, não é ir na caixa de pergunta de alguém, ora, fala direto com Deus, caralho, o resto, o véu foi rasgado, para de costurar o véu, fala com Deus, fala com o Espírito Santo, porque ele vai te dar paz ou ele vai te incomodar, se ele te der paz, ou se ele te incomodar, você vai ter essa revelação. E aí você vai perguntar para os seus pais, para o seu marido, para o seu pastor, enfim. Mas todas as vezes que eu fiz uma tatuagem eu sentia muita paz. Muita paz. eu tenho todo tipo de roupa. É, eu tenho roupa, muita roupa masculina, que é muito obesa por muito tempo, então tinha vergonha, né? De me mostrar, também já teve questões de abuso Então, às vezes, para me proteger Mas era mais a questão de ser gorda mesmo. Mas nunca fui de usar decote Roupa muito curtinha, aí eu acho que já tem a ver com Não sei, meu estilo é outro, né? Quando eu era bailarina de dança do ventre Eu nunca ganhei Miss bonita Bailarina mais chique, mais bonita Tal, figurino Sempre foi a simpatia, a criatividade, a alegria Essas coisas Então é o meu jeito Mas de vez em quando Eu quero usar uma fenda, quero usar uma roupa mais Assim. Então eu vejo a marca como uma roupa que você não tira A tatuagem é uma roupa que você não tira E a minha pergunta pra você é Que roupa que você usaria o resto da sua vida? Sabe tipo a Turma da Mônica? A Mônica, o Cebolinha É aquela roupa pra sempre Eles não trocam de roupa É a marca registrada E a tatuagem é isso, é uma roupa que você não vai tirar e eu acho que é por aí que você tem que pensar. E como você serve a Deus, antes de qualquer coisa, ora e pergunta a Ele. E aí você vai sentir paz ou não. E aí você vai decidir o que fazer. Com o seu livre-arbítrio. Do seu corpo. Que é templo do Espírito Santo. E que de nada adianta você não ter nenhuma tatuagem e ter cara de bosta pra qualquer pessoa que vem porque você acha que não é santo o suficiente pra cortar com você. Também de nada adianta você ter... Um milhão de tatuagens e ser tipo Rodolfo Abrantes, sabe? Tanto que esse cara, nossa, ele regaça. Pelo menos eu amo os louvores que ele escreve. Não estou lá a pessoa dele. Mas eu gostava do Raimundo e agora eu gosto do Isaías 9, de Malas Prontas, pro Futuro. Nossa, as músicas dele são muito O cara tá tatuado e super usado por Deus. Super usado por Deus. Então, eu acho que a nossa igreja... Igreja como um todo, ela padece de um problema, a gente tá andando por vista e não por fé. E nós temos que andar por fé e não por vista. Parar de olhar o de fora e sentir o que Deus faz. Eu sou uma improvável. Eu sou pior da minha casa, eu sou a pior da minha igreja, eu sou a pior dessa cidade, se brincar. Sou pior de muita coisa. Sou pequenininha, faladeira, cheguei, pareço uma drag queen anã. <risos> Falo demais, pergunto demais, sou irritada demais, tenho um monte de problema, um monte, um monte de pecado, um monte de. Problema. E Deus me usa. Deus usou uma mula pra falar com o balão, sabe? E ser usado por Deus é muito mais importante do que a aparência do instrumento. O Espírito Santo ele vai te afinar. Mas quem vai te tocar é Deus. Você só precisa se permitir ser tocado para entoar músicas. Mais importante do que a decoração do vaso é ser um vaso moldado pelas mãos do oleiro. Isso é a minha percepção. Hoje eu, não tenho, eu acho que se eu não tivesse nenhuma tatuagem, eu não faria nenhuma. Por questão estética, porque eu sei que eu engordo e emagreço, então às vezes dá uma estria no lugar errado, às vezes eu quero fazer um procedimento... Por exemplo, eu fui fazer deplação a laser e aí não pode fazer deplação a laser onde tem tatuagem. Então, tem tatuagem que tem os um pelinhos lá e eu fico com raiva porque o resto tá sem os pelos e agora não vai estar com o pelo. Aí tem uma coroinha, que é uma coroinha. Minha família é reza, e da nobreza de ser filha do rei. Aí eu brinco que ela é de veludo, né? Porque tem os pelos. Porque não pode passar o laser que senão se pigmento. Então eu, eu acho que se eu não tivesse nenhuma, eu não faria nenhuma hoje. Mas eu tenho 12. E eu gosto delas. Mesmo que sejam feinhas, mesmo que não sejam desenhos lindos. Eu amo cor, nenhuma delas é colorida. Todas são muito pequenas. É, eu não me sinto mais santa ou menos santa, mais digna ou menos digna. Eu não vou deixar de tomar ceia por causa disso. Eu não acho que o Espírito Santo não me usa por causa disso. Até hoje também, pelo menos até esse vídeo, não aconteceu de alguma tatuagem minha impedir que eu fosse usada por Deus para abençoar alguém, ou fez alguém não chegar próximo de mim por causa disso. Mas às vezes a minha expressão facial, ou a roupa, ou o meu comportamento já. Então, o que eu deixo para vocês é a reflexão de qual é a roupa que você não tiraria, qual é a marca permanente em você. Porque a marca de Jesus que está na gente Tipo aquela música Raridade do Anderson Freire, sabe? Não tem a ver com o que a gente faz ou deixa de fazer Vai vir um corpo de glória Eu acho que no meu corpo de glória Você é alta, magra, ruiva natural Tipo a mera do acuamento E sem tatuagens Ou eu posso vir com uma, Tipo filha do rei dos reis Não tem problema Posso vir do jeito que Deus quiser Eu só quero que ele me use se precisar quebrar o vaso, quebra. Se precisar arrancar minha pele, arranca. Se precisar que eu seja azul, beleza, você é uma cristã avatar. Coitada, né? Uma cristã smurf, que é um avatar é enorme. A minha última tatuagem foi essa: é um salmo. Esse salmo reflete como Deus me chama quando Ele fala comigo. E. Tá na sola do meu pé. você não fala que dói horrores, eu não senti nada. Mas, enfim. É, o tratador ficou tipo, Você vai ter a sola do pé. Vou. Essa aqui é a minha base. Essa aqui é onde eu ando. Dói se não dói. Se vai sair, se não vai. Significado. Gente, saiu é e Deus. Então, agora eu acho que o Espírito Santo vai me deixar, né? Porque eu tô dando uma aula de 50 minutos. É isso, Deus? Hum. Tá nem... Aí. Eu fiz o que Deus mandou eu fazer. E é sobre isso. Faz o que Deus mandasse fazer. Se te incomodar, não faz. O que a Bíblia diz é isso. Muitos pastores falam contra piercing. Mas naquela cultura, naquela região, por exemplo, quando foram aprontar Esther ou Rebeca para o casamento, eu acho também, é, tem né, os piercings que eram colocados, porque a gente está falando de um povo árabe. Sabe aqueles que a gente olha e acha que é terrorista na televisão? Jesus era árabe. Acredita? Judeu? Pois é. Jesus nasceu lá na Ásia. Ásia. Com aquelas línguas. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sabe? Ah, não, melhor ainda. Quando ele foi nascer, o rei queria matar todas as crianças por causa da profecia. Qualquer um pouco mais é isso. Então os pais dele, né? Maria e José. Tiveram que fugir para ele nascer em outro lugar para que ele não fosse morto Então ele vai nascer em Belém Belém Eu acho que fica na África E aí, gente? Glória a Deus Glória a Deus Que não tinham barreiras Contra estrangeiros, né? Igual tá tendo agora Eu tô pesquisando onde fica Belém Pra não falar cara. coisa errada hum, No Pará <risos> Onde fica Belém de Jesus? Na Cisjordânia, território palestino. Ok. Beleza. É isso. Fica na Palestina. Glória a Deus. Então, ainda bem, né, que as fronteiras estavam abertas entre a Palestina e Israel. Belém significa casa do pão. Pão significa substância Sustância significa essência, o que você precisa para ter vida. E vida é abundância. Jesus veio da casa do pão. Jesus veio para nos dar sustância. Nele você já tem tudo que você precisa, todas as marcas que você precisa. Todas as perguntas são respondidas. Mas para isso você tem que conhecê-lo. Então, eu fiz esse vídeo gigantesco que mais parece um filme que ninguém vai assistir. Mas só para o Espírito Santo deixar o trabalhar e se você quer fazer uma tatuagem ora pensa o porquê que você quer qual a necessidade que você tem e se é uma roupa que você nunca mais quer tirar pensa em você daqui 5 anos 10 anos, 15 anos pensa no que seu marido ou esposa ou futuro marido ou futura esposa ou seus pais, se você está desonrando alguém com essa tatuagem sua liderança sua família, seus pais se você está sendo fiel a quem você é, aos olhos de Deus. E também não adianta tatuar um salmo, tatuar uma cruz, tatuar Jesus, e não viver ele. Nós somos sim o templo de Cristo. Tudo podemos, nem tudo nos convém. Existem mandamentos que são culturais e locais, mas os princípios são os mesmos. Não idolatra não usa seu corpo pra marcar ele, pra idolatrar banda, pra idolatrar gente famosa, pra idolatrar pessoas. É o seu templo. Mas se você quiser também, é o seu templo. Não é o meu, o meu é esse. Na verdade, não é nem um templo, não é um puxadinho de Jesus, meu Deus. Aí eu falo que eu engordo por quê? Pra caber mais do Espírito Santo. <risos> ai, ai, tô falando bobagem. Mas, Espírito Santo, eu posso terminar? Posso trabalhar? Era isso que o senhor queria dizer? Eu quero orar por vocês, por você, a única pessoa que for assistir, se alguém assistir. Deus do céu, o Senhor está demais hoje. Amém. Senhor Deus poderoso, eu te agradeço porque o Senhor é o Deus que nos marca. O Senhor é o Deus que traz as promessas para a nossa vida e que nos enche de esperança em esperar aquele que volta que no esperar, Senhor, não existe desespero. Então, nós não somos. E eu repreendo quem acha que é. Esse pensamento de nós não somos um povo que é desesperado. Nós não somos um povo que é angustiado. Nós não somos um povo que tem crise de identidade. Nós levamos as suas marcas, Senhor, no nosso coração, no mundo espiritual e no físico. Eu oro para que em nome de Jesus, quando as pessoas olharem para nós... Vejam o Senhor, vejam a sua imagem, vejam que somos a sua imagem e semelhança. E que o pecado já não nos influencia em como nós refletimos. Porque nós somos o Senhor, a sua lua, papai. O brilho vem todinho do Senhor, que é o sol da justiça. E nós somente transparecemos esse brilho. Nós não temos brilho próprio. Nós aparecemos porque o Senhor decide. De acordo com os nossos movimentos. E os nossos movimentos é que vai nos levar a ser lua nova, lua cheia, lua minguante, lua crescente. O quanto nós estamos perto ou longe do Senhor, que é o sol da justiça, dono do brilho e de toda a imagem que podemos ter. Papai, a palavra de Deus fala que Jesus tem na coxa escrito Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, e também um manto. E eu agradeço por essa palavra porque eu mal posso esperar o dia que verei isso. A tua palavra também diz que vai chegar um tempo que o anticristo colocará marcas, a marca da besta, naqueles que não serão julgados no primeiro tribunal do Senhor, no tribunal dos crentes do galardão. E eu repreendo isso das nossas vidas em nome de Jesus. E a tua palavra também diz que um dia um apóstolo chamado Tomé se levantou e falou que só acreditaria na sua obra redentora de vida se visse, porque tinha visto as marcas dos cravos nas suas mãos. E o Senhor mostrou. Oh, Abba, Papaizinho, eu oro então para que em nome de Jesus, na minha vida e na vida de... Se alguém ouvir esse vídeo até aqui, ou esse podcast, não sei nós possamos ter essas marcas de cravos, as marcas da coroa dos espinhos, as marcas da cruz, mas também as marcas do trono, da graça, que o Senhor está assentado à direita do Deus Pai, as marcas da coroa, da redenção, porque fomos chamados para ser reis e sacerdotes, dos Deus vivos. Também temos a marca da paz, da esperança e da alegria, porque somos portadores de boas novas, de notícias boas. Nós não fomos chamados, Senhor, para ser juízes dessa terra. <risos> nós fomos chamados para ser justificados pelo Senhor. Eu oro para que nós possamos ser mais sensíveis à Tua vontade, Espírito Santo. E quando te perguntarmos, que a gente saiba claramente o que convém o que não convém. Porque nós sabemos que tudo podemos. Mas queremos saber a Sua vontade e que o Senhor nos dê um coração obediente em relação a isso. Que a gente não desonre ninguém, nem idolatre ninguém em nenhum momento. Que nós não prestemos culto a outros deuses, senão ao Senhor. Mas principalmente, papai, principalmente. Que o Senhor venha nos fazer a sua imagem e semelhança no mundo espiritual, físico e no espelho. Que a gente enxergue o pai como Simba enxergou no rio e entendeu e se lembrou que ele tem um propósito de vida muito além dos prazeres do mundo. Dessa. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor nos libertar da necessidade de aparecer, da necessidade de pertencer, da necessidade de comportamento, da necessidade de atenção. Que toda a nossa pele seja marcada pelo sangue do Cordeiro. Que quando o Senhor nos olha, o Senhor vê Cristo assim como... O Senhor fez com Adão e Eva depois do pecado, quando o Senhor mata o cordeiro e faz roupas para eles. Quando o Senhor olha para ele, e Senhor vê o cordeiro. Quando o Senhor olha para nós, o senhor vê Jesus. Eu oro para que nós sejamos marcados pelo Teu amor, livres de toda marca de ferro e brasa que os escravos do pecado tinham, livres de todo senhorio desse mundo do pecado, da justiça, do juiz, dos principados potestades. Livres do nosso ego, de nós mesmos. e Que sejamos cheios da tua marca de amor. Que onde a gente for, a gente marque coisas e pessoas. Que não sejamos pessoas passivas, crentes de paisagem. Mas onde a gente chega, haja uma marca. A marca da promessa que o Senhor nos deu. Obrigado, Espírito Santo. Eu oro para que em nome de Jesus a tua mensagem tenha sido Dita conforme a tua vontade, eu peço perdão se em algum momento eu detorpei algo. E se assim foi, eu peço que o senhor tire da memória de que seja lá se alguém ouviu. Mas te agradeço porque o senhor vem nos marcando dia após dia e muitas vezes. Muitas vezes nós temos que ser lembrados que já estamos vestidos com a mesma roupa diariamente a pele do cordeiro que foi entregue por nós. Obrigada, Senhor, por tudo isso. Peço que o Senhor nos dê revelação e intimidade. E que em nome de Jesus, o Senhor nos mostra na palavra. A sua vontade. Que nada nos impeça de cumprir os seus propósitos. E que a nossa imagem, o nosso corpo seja saudável, seja amável. Seja cheio de vida e vida em abundância. Que possamos transmitir uma paz, um amor e uma luz. Que somente o teu Espírito e o teu Sol pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Caramba, 50 minutos. Quase uma hora de vídeo. Ninguém vai, ninguém vai ver. Mas tá feito. Amém? Que o Senhor te favoreça.